Você que está me acompanhando na íntegra execução dessa super indústria que vai ser toda executada em Steel Frame, vem comigo que hoje é dia de concretagem a gente vai fazer esse radier. Esse é o especial da minha ação. Gente, tô tão feliz. Você viu lá nos outros vídeos, né? Se você não viu, vai lá dar uma olhada. A etapa que a gente estava concretando a nossa viga de borda. Lembra da viga de borda? Calma aí que eu vou te mostrar. Então aqui, ó, você tá vendo a nossa viga de borda? Como sola que era muito ruim, que eu expliquei no vídeo passado, a gente precisou dela. É uma viga que a gente fez de 40 por 60 de altura. Bem simples, nenhum mistério. Então, como vocês sabem, vocês viram, né? Como o solo era bem ruim, eu não podia fazer só um radia, como normalmente a gente faz em obras de steel frame. Mesmo em caso de galpão. Lembra? Esse galpão daqui vai ser um galpão. Esse primeiro, né? São várias etapas. <risos> Mas esse primeiro galpão que a gente tá fazendo é um galpão de 15 de largura por 60 de comprimento, tá vendo? Então, mesmo sendo um galpão, a gente normalmente usa o radier. Só que aqui o solo era muito, muito ruim. Por mais que a gente tenha aterrado e compactado muito bem, ainda foi necessário a execução dessa viga de borda. Então, a gente fez ela por etapa. A gente cavou primeiro as vigas, a gente fez a armação das vigas e a gente fez a concretagem das vigas. Depois que a gente armou e concretou tudo, a gente teve que ainda subir o nível do, do, é, do nosso aterro, né, da nossa compactação. Mesmo assim, porque o nosso aterro, infelizmente, não ficou como deveria. Depois a gente fez. Depois de pronto, né? A gente fez aqueles testes, fez sondagem, fez teste de compactação e viu que não foi suficiente, precisava mais. Então, colocamos mais 20 centímetros de terra. Pá. Vai vendo, né? Só que não foi só terra. A gente colocou o quê? A gente colocou os 20 e 10 centímetros de terra e 10 centímetros de brita. Então. Que teve né, a camada drenante da brita e em seguida a gente deu continuidade qual foi a próxima etapa? Alana Terreiro, tá vendo esse plástico preto? não é qualquer plástico preto Precisa ser uma lona mais grossa, pelo menos 200 micra de espessura. Isso porque, mesmo eu tendo a camada drenante das britas, eu preciso da lona para evitar qualquer tipo de umidade subir pela fundação, senão depois, né, que vai ser uma indústria. Eu vou ter, imagina, umidade aparecendo brotando no piso da indústria. Não pode, né, não pode. Então, colocamos 10 cm de barro, 10 centímetros de brita, lona, terreiro, viemos para a parte mais simples, malha. Gente, essa fábrica inteira está usando uma malha Uma malha bem simples até É ferro de 10 por 10 eu acho que é de 6.3 Agora eu não tenho, não tenho certeza não Vou procurar uma etiqueta para você <risos> Colocamos, né, nossa malha E aí que vocês estão vendo aqui ó, Os gabaritinhos Isso aí a gente pegou pedaço mesmo De, de bloco né, pedaço de bloco, e a gente utilizou para gabaritar né, a altura em que a malha vai estar tá em relação ao radier. Porque a malha ela não é para estar tá na parte mais baixa, nem no meio, ela é para estar tá um pouco acima. Se você ver o projeto, eu vou... depois eu mostro para vocês o projeto. Vocês vão ver a relação da altura direitinho. Organizamos toda essa etapa, então a gente dá início à concretagem. O que, que a gente fez aqui? Olha que interessante. A gente tem rampas de acesso para a indústria, né? e vai ter que <risos> concretar as rampas de acesso também. Então, aqui, ó, como você pode ver, a rampa já tá com a tela e tá pronta para concretagem. A gente fez um furo, gente. Tá vendo, ó, ali atrás? A gente fez um furo na alvenaria <risos> e passou a mangueira de concreto. para quê? Pra galera conseguir ir concretando e o caminhão não precisar entrar. Então vai dar pra gente concretar essa rampa e a rampa lá do outro lado. São as duas rampas que a gente vai concretar já vai na pegada. Então, tipo assim, a galera hoje na concretagem vai sair daqui tarde da noite. Já preparamos aqueles holofotes supimpa, mas eu não vou ficar até que esse horário não, viu? Mas já preparamos aqueles holofotes supimpa a galera continuar trabalhando. Então, como é que eles fazem, né? A gente tá usando aqui o concreto bombeado, concreto de 30 MPa, tá? É um concreto mais resistente, sendo em vista que é uma indústria, né? Vai ter carga, vai ter empilhadeira, vão ter máquinas apoiadas no piso, e, ó, e aí o galera vai com a mangueira jogando concreto e espalhando. Vocês podem ver que eles têm umas inchadas, eles vão espalhando. E com a régua eles já vão dando uma lisada. tá vendo? Depois que o concreto já dá aquela cura assim, né? Já dá aquela consistência pra você começar a andar em cima, qual é a última etapa? Passar o bombolê? Tá vendo ali, ó? Aquilo dali, aquele bambolê que vai girando só assim, É uma hélice. Muito bacana e vai deixar o piso lisinho, zeradinho, zeradinho mesmo. Então você até que quer deixar aquele cimentado bem lisinho, aqui ó, pode usar aqui ó, o bombolê que eles chamam, essa hélice que vai alisando todo o concreto. Então eles estão aqui, a gente tá num processo de cura, tá vendo? O concreto tá bem molhado ainda, a gente vai molhando sempre, porque aqui é uma região bem seca, né? E bem quente, então a gente precisa disso. E os meninos estão lá com a concretagem. Eu espero que no próximo vídeo vocês vejam a estrutura de steel frame começar subindo. Ah! Pois é, por quê? A gente vai fazer em etapas. Primeiro a gente vai fazer todo esse galpão. Aí a gente vai legalizar, fazer tudo direitinho, aprovar. E aí a indústria vai começar a fazer a mudança dela pra cá. Né? Vai começar a se instalar. Aí depois que ela fez a primeira etapa, ela vai fazer um segundo galpão. E assim por diante Então toda essa construção vai ser por etapas Gostou, né? E você vai estar comigo acompanhando todas as etapas Lindo, né? Mas olha só, gente Tá vendo como é que é? que ele vai com a mangueira jogando E o pessoal tem que ir espalhando Bem simples, é assim que funciona Mas você vê Cara, a gente gastou duas semanas no máximo para fazer isso aqui Eu Acho que foi E ok Gastou, só gastou duas semanas porque teve que cavar essa viga daqui, viu, de borda. Se não tivesse a viga de borda, ia ser bem mais simples. Mas tá vendo como é que uma fundação, né mesmo pra galpão, de steel frame, no solo ruim, não precisa daquelas sapatas, daquelas estacas, não precisa de nada disso? Pois é, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem. esse especial, não deixa de dar aquele like, de dar aquela curtida. Se você não tá curtindo o especial porque não assistiu, não dá bobeira. Vem na playlist e vem acompanhar ele todinho. Porque eu tô mostrando o passo a passo dessa construção. Desse grande empreendimento. Grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.